General Miguel Costa. General Miguel Costa é a maior figura da Polícia Militar do Estado de São Paulo e um dos maiores soldados do Brasil. E isso é, nós podemos dizer sem sombra de dúvida de todos os tempos. O, e qual é a grandeza do, do General Miguel Costa? É, Miguel Costa, ele viveu, no, a, ele fez carreira na Polícia Militar, na Força Pública nos anos 20, a, bem no auge da, da República Velha. E a República Velha, como nós sabemos, foi um período caracterizado pela fraude eleitoral, pela manipulação das eleições, ou seja, pela falta de legitimidade. O Brasil era uma república, mas que não tinha participação popular. Todas as eleições eram controladas pelo Poder Executivo, referendadas pelas Assembleias Legislativas. O voto fraudado, então, era um regime de faz de conta, né? no qual o povo não tinha participação efetiva nenhuma. Foi nessa época que Miguel Costa... Argentino de nascimento, mas brasileiro por opção, porque veio para cá ainda garoto junto com sua família, entrou para a Força Pública como soldado e galgou todos os postos, até o posto de major, né, que Miguel Costa viveu. E conviveu com o uso, inclusive, da Força Pública como instrumento de, de manutenção dessa, dessas práticas da, da, da, de política da República Velha que era caracterizado justamente por essa fraude nas eleições e pela total ausência de oposição. Então, é, embora não fosse um regime, um regime, vamos, vamos falar um regime ruim, ele não tinha, a, a legitimidade não tinha a possibilidade de oposição. E com as sucessivas crises que houveram nos anos 20, principalmente pela Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, as questões trabalhistas o Brasil vivia um momento, momento de, de mudança e os anos 20 foram caracterizados por isso e muito, muito dessa mudança acabou refletindo na, na própria maneira como o povo encarava a política o povo percebeu é, como o mundo estava evoluindo e a política no Brasil ela não tinha como evoluir justamente pela falta de oposição, isso gerou a, a revolução de 1922 e da qual Miguel Costa, inclusive, foi simpatizante e, e é, ativo né, é, nos primeiros momentos, é, e que acabou é, atingindo o ponto máximo em, em 1924. Mas o que é interessante, porque Miguel Costa, sendo o oficial da Força Pública, da Polícia Militar, ele se uniu à Revolução, e foi o único líder das Polícias Militares do Brasil, até hoje, que se uniu à a SD a revolucionária. Miguel Costa se juntou à conspiração para a Revolução de 1924 e trouxe com ele o apoio de toda a... de grande parte da Força Pública de São Paulo, que foi a alma, a espinha dorsal das forças revolucionárias de, de, de 1924. Então, desde o primeiro momento, no 5 de julho, que é o início da, da, da Revolução, Miguel Costa aparece como um líder no seu efetivo da Força Pública e se destaca pela sua força moral e pela sua firmeza de caráter. Isso aí fica bastante claro no dia 9 de julho de 1924, quando o comandante das Forças Revolucionárias, General Isidoro Dias Lopes, ele vê que as adesões prometidas do Rio de Janeiro, do, do, do Rio Grande do Sul, de outros estados, é, não ocorreram e São Paulo já está sendo cercado pelas forças federais leais ao, ao governo da república velha. Exidoro Dias Lopes, vendo fracassado o plano inicial, que seria dominar São Paulo e marchar para o Rio de Janeiro, ele decide encerrar a luta. E dá a ordem para que todos os comandantes sigam para, suas, para os seus destinos e, e abandonem a luta, porque a, a revolução foi mal sucedida. Miguel Costa... É, manifesta que, não deve, que a luta não deve parar, que ele vai permanecer lutando, inclusive há é uma, uma, uma discussão entre ele, os generais e Dias Lopes, mas o Miguel Costa fala assim, Bom, os senhores podem ir, mas eu vou permanecer é, na luta. E permanece, e mantém a força pública mobilizada e nas trincheiras, ainda postos, e manda para o governador do Estado uma carta na qual ele assumir a responsabilidade total pelo levante, toda ele colocava toda a culpa do levante que havia sido feito nas costas dele mesmo, de Al Costa, isentando os subordinados dele de, de qualquer, qualquer culpa, porque eles apenas cumpriram ordens. A única coisa que ele, que ele pedia era que os subordinados, se isso fosse reconhecido, que eles não fossem é, culpados por causa disso, que as promoções que eles tiveram durante a luta fossem reconhecidas porque foram todas promoções por bravura. Né? E se colocava à disposição para receber... Todo, toda, toda a culpa pela, pelo levante militar. E é claro, ele dizia, é claro que se isso não fosse aceito assim, ele manteria a revolução, a revolução é, em armas. O interessante é que o corneteiro que ele manda para o Palácio do Governo, levar essa mensagem, ao chegar lá encontra o Palácio do Governo abandonado. Porque também no dia 9 de julho, o governo estadual, vendo a força dos revolucionários, decidiu abandonar a cidade e abandonou antes de receber a mensagem de Miguel Costa. Então é até uma ironia do destino, mas uma luta tremenda, que foi do dia 5 de julho ao dia 9 de julho, uma luta é, é, é, dia e noite no, no centro da cidade, uma luta feroz violentíssima. Né? No, na manhã do dia 9 de julho, ela encontra os dois adversários abandonando a cidade porque os dois achavam que haviam perdido a guerra. Felizmente, por sorte da Revolução, Miguel Costa estava lá e decidiu manter a Revolução. As tropas dele mobilizadas e ao constatar que o, que o governo do estado havia abandonado a capital, ele imediatamente avisou os revolucionários que já, já estavam abandonando a, a luta, que retornaram e aí sim garantiram a ocupação da cidade até o dia 28 de julho. Então, essa ação, essa firmeza de caráter de Miguel Costa no primeiro momento da Revolução foi o que salvou a Revolução de 1924 de ter acabado, de ter acabado como um simples levante militar, depois de três, quatro dias de luta em São Paulo. E isso nós podemos falar sem sombra de dúvida. Não fosse a permanência de Miguel Costa, a Revolução de 24 não teria durado na capital até 28 de julho de 1924 e nem teria se expandido para o interior como seguiu para Bauru e de lá para a Foz do Iguaçu. E, e mais ainda, no segundo, no segundo momento crucial da Revolução, quando a Revolução estava cercada em Foz do Iguaçu, pelo General Rondon, foi o General Miguel Costa que, de novo, quando todos os oficiais já haviam decidido emigrar, para a luta por falta de condições é, de romper o centro federal, foi Miguel Costa que falou, não, nós vamos manter a, a Revolução em armas e vamos continuar lutando idealizou o plano de entrar no para Paraguai e sair no Mato Grosso com as suas forças intactas para lançar uma guerra de movimento no interior do Brasil, a qual se juntou a coluna de Luiz Carlos Presto, que veio do Rio Grande do Sul, que recebeu armas e, e, e equipamentos que o, a coluna Paulista, por Miguel Costa, tinha em Foz do Iguaçu, e que fez a famosa marcha, ficou conhecida como a, a, a coluna Miguel Costa, da 1 Divisão Revolucionária, que percorreu mais de 30 mil quilômetros, dentro do território do Brasil, durante dois anos e é isso que manteve a revolução viva até 1927 e que dá a força para os revolucionários em 1930 voltarem dessa vez, trazendo a Aliança Liberal Getúlio Vargas como, como líder para assumir o governo provisório e finalmente encerrar a República Velha no Brasil então nós vemos aí a as duas, as duas ações é, cruciais de Miguel Costa para manter a Revolução viva, que permitiram que a Revolução fosse vitoriosa em 30 e não é, não é por acaso que todas as nossas eleições são feitas no dia, no dia é, 3 de outubro, que é a data da Revolução de 1930, que é a data que o povo brasileiro, o Nisso, falou que era a hora de dar o um fim à República Velha, para que a vontade do povo fosse respeitada, que a soberania popular fosse respeitada através do voto secreto e democrático, como é a prática é, é, tradicional e já sacramentada no Brasil. E hoje, muita gente... Irá aceita isso como um fato um fato consumado e não imagina o, o valor, o sacrifício, a luta que foi necessária para alcançar esse direito para o povo brasileiro. E um dos campeões, o maior campeão dessa luta foi o general Miguel Costa, que no período da Revolução Brasileira, que alguns historiadores chamam de treinatismo, mas no período da Revolução Brasileira foi ele o maior líder dos revolucionários, por ser por ter essa autoridade moral do seu posicionamento, de sempre é, é, ser leal aos compromissos empenhados e se manter é, é, em condições de lutar, e, com a, e, e, e lutando, mantendo a revolução é, acesa, é, mas também pela sua formação profissional, pela sua é, é, ascendência hierárquica, ele que era mais jovem, ele, ele tinha... Ele já tinha mais idade do que todos os outros, do que a maioria dos revolucionários que faziam parte da família da Revolução, eram todos jovens, né? por isso o que alguns historiadores chamam de tenentismo, que tinha muitos tenentes, muitos capitães, todos, todos jovens ainda. E por, por essas qualidades Miguel Costa foi, foi um líder. E foi um líder, não só, na, na fase militar da Revolução, que aqui começa no dia 5 de julho de 24 na luta, comandando tropas, combatendo, sendo ferido, como foi ferido com um tiro é, no peito, no sertão baiano, durante a marcha da Coluna, mas também após a vitória da Revolução, a vitória militar, Miguel Costa passa a exercer uma, uma, uma posição de liderança perante a sociedade é, nacional e muito forte aqui em São Paulo Guilherme Costa em 1930 após o, o, ele haver vencido a batalha de Tararé no dia 24 de outubro de 1930 encerradas as hostilidades Guilherme Costa foi recebido em triunfo em São Paulo, uma aclamação da, da população é, que nunca foi vista é, desde então e jamais havia sido vista é, algo assim, nem mesmo durante a revolução de 1932 Guilherme Costa foi aclamado pela população e se quisesse ele poderia ter assumido é, é, o governo do Estado. Não fez porque não quis. Ele julgava e falava, né, repetia que a função dele como comandante era permanecer à frente das suas tropas, né, é, zelando para que os políticos é, respeitassem os desígnios do povo que haviam sido manifestado na Revolução, ou seja, a democracia e a soberania do povo é, sobre, o, sobre o governo. É, mas mesmo assim... Miguel Costa é, permaneceu no comando da, de, de, é, da tropa de São Paulo, a, mais tarde foi, inclusive, comandante-geral da Polícia Militar, mas ele participou ativamente da educação do povo para viver nessa sociedade democrática. E uma das, da, da, das primeiras iniciativas que houve foi a, criação da, da, da, é, foi a criação da Legião Revolucionária, que mais tarde se tornou o Partido Popular Paulista, que foi uma organização... É, para educar o povo para a, a, a convivência democrática e para o exercício desses direitos, para o diálogo, para, é, é, para o progresso político no Brasil. A, a legião revolucionária é, foi a primeira tentativa de é, sistematizar, de dar corpo para as ideias que motivaram a revolução de 1924 e que foi vitoriosa em 1930. Então, nós vemos a legião revolucionária que foi criada aqui em 1931 por Miguel Costa, ela vai é, ser repetida em outros estados, outros é, revolucionários vão fazer a mesma coisa, o Clube 3 de Outubro, a legião é, 3 de Outubro e outras, outras organizações, para tentar criar o primeiro partido político, ser um partido político nacional. E, quando nós vemos, o Dioposto foi muito criticado na época, nos anos 30, por causa da legião revolucionária, mas o que é interessante é hoje nós olharmos para o pro programa da legião revolucionária, que na época muita gente falou assim, mas isso é revolucionário demais, isso é, é o fim do mundo como, como o Brasil vai, vai, vai enfrentar uma coisa assim nós vamos olhar para o programa e vamos ver o, quê? o que? O que era pedido? Quais eram as bases da legião revolucionária? Era a, a, a limitação da hora de das horas de trabalho semanais, a criação de, de uma semana de trabalho semanal, para que o operário não fosse explorado sete dias por semana, para que fosse feita uma limitação de trabalho semanal. Uma limitação de trabalho diário, para que o operário não tivesse que trabalhar 20 horas por dia, 15 horas por dia, uma limitação de trabalho diário. A diferenciação entre a, é, a remuneração igual, pro, do, do trabalho da mulher e da criança, fosse remunerada da, da mesma maneira que era o trabalho do homem, por quê? Porque naquela época, é, os, os, os proprietários industriais, industriais e, e etc, eles pagavam menos para as mulheres e para as crianças. O que fazia o quê? Que eles contratavam mais mulher e criança para trabalhar, porque era mais barato que os homens. E é claro, o lugar de criança não é trabalhar numa fábrica, ou, e muito menos da mulher, que naquela época tinha que cuidar todos os afazeres domésticos, uma realidade totalmente diferente da, da atual. E o que mais? O descanso, o descanso semanal, remunerado, né? as férias, é, são, o salário mínimo, são coisas que eu, é, hoje nenhum, nenhum país democrático no mundo deixa de observar esses direitos. Mas em 1930 ainda era novidade, em 1931 isso era novidade. E era isso que era o programa da, da legião revolucionária. E, e Miguel Costa foi um pioneiro nisso também. Essa, essa característica de Miguel Costa já vinha desde, desde é, é, muito antes, ainda na, na década de 10, em 1917, que é quando nós temos o primeiro episódio já registrado é, da atuação de Miguel Costa no, no, no enfrentamento aos piquetes grevistas que ocorreram em 1917. 1917 foi um ano de, de muito confronto entre, entre os operários, e os patrões de São Paulo motivado por, pelas ideias anarquistas, ideias, ideias comunistas também, por causa da, da revolução da União Soviética que a, estava ocorrendo em 1917 e isso acabou tendo um reflexo em São Paulo e num primeiro momento foi enviada a polícia para reprimir esses pequenos operários né? e Miguel Costa então capitão é, teve o bom senso de, antes de, de, de usar a força conversar com os operários, porque eram todos brasileiros, né? e tentar saber, bom, por que que eles estavam é, trabalhando aquelas greves, etc e tal. E tem um episódio é, é, muito interessante, é, e já é conhecido, é claro, que né? o Miguel Costa dialoga com, com, com os grevistas e vai ver a realidade, do, como era a situação, como o grevista o operário, né, como ele vivia as dificuldades que a, que a família dele estava passando, ele vai até a casa do operário, vê isso aí, manda a tropa esperar, e depois disso, ele através de contatos com os jornais e os jornais com os patrões, ele consegue dar início à negociação amistosa entre operários e, patrões, e os patrões para que os operários voltassem ao trabalho. Ou seja, é, é, enviado para usar força, ele usou o um bom senso e conseguiu resolver o problema sem ferir o, o, os operários e, e nem causar nenhuma destruição. E essa preocupação esse, desse lado humanista do general é que vai marcar toda a sua carreira. Né? Ele foi um comandante, um comandante enérgico, firme, é, taticamente é, fez vários movimentos é, brilhantes, né? mas também sempre teve esse lado humano muito forte. O general Miguel Costa foi, em 1930, quando a conta da Revolução, era o homem mais poderoso de São Paulo. E nem por isso ele perseguiu ou, ou exerceu alguma vingança contra ou, ou, os oficiais ou, ou mesmo os elementos políticos que o combateram durante de 1924 a 30. Muito pelo contrário. Aqui, dentro da polícia, da polícia militar, é, são inúmeras histórias de de oficiais que eram opositores ao General Miguel Costa, que eram opositores à Revolução e que depois de 1930 foram é, bem tratados pelo General, foram é, é, tratados com toda a camaradagem, com, com toda a cortesia que, que lhes era devida, não foram prejudicados, pois esse era o espírito do General, da, da, da conciliação, e que se tornaram fãs ardorosos de, de, de Miguel Costa. Existe um episódio famoso disso, em 1931, abril de 31, houve uma revolta no, na, na Força Pública, é, foi a primeira manifestação de revolta contra a ditadura de Vargas. E essa revolta teve início no Pátio do Primeiro Batalhão e o general Miguel Costa seguiu para lá de imediato e ele ainda era um, um suporte do ditador nessa época, né? ele ainda era um, um dos homens fortes da Revolução, ele seguiu para o no pátio do primeiro batalhão e lá ele assumiu o comando da, da força pública, porque o comandante-geral é, passou para a reserva naquele momento. E nesse, nessa, enquanto esses fatos se desenrolavam, um grupo de, de, de oficiais revolucionários que, que estavam em revolta contra, contra o ditador de Antonio no centro do pátio de batalhão, um deles gritou, morra Miguel Costa, Ou, o tenente cante do Bravo. É claro, Miguel Costa assumiu o comando, todos foram presos, mas no dia seguinte ele mandou trazer o tenente Cândido Bravo até ele, no quartel general. E o Cândido Bravo foi apresentado ao Miguel Costa e o Miguel Costa falou assim, poxa, Cândido, mas por que você quer que eu morra? Qual é o, qual é o problema? O que está acontecendo? E o Cândido Bravo explicou, a ditadura... Constituição que não vem, troca de interventores, e o Miguel Costa conversou com o Cândido Bravo e tal, etc. E depois, quando terminou esse encontro, o Cândido Bravo saiu do, do, do, da sala do general, aí alguém perguntou, ele falou assim, e aí Cândido? Ele falou assim, ah, eu sou fã desse homem. Né? <risos> A partir do momento ele se tornou um, um admirador do general Miguel Costa. Como todos que o conheceram, foram assim, porque ele não guardava... Não guardava Rancor, muito pelo contrário, pela posição elevada que ocupava, ele tinha a, a sensibilidade e a capacidade de exercer esse poder com humanidade e, e sempre é, é, visando esse bem maior, que seria a, a convivência harmoniosa do, do povo brasileiro voltado para o futuro, para a construção de um país democrático. É, isso são, são a, as qualidades que, que ressaltam, Nome do general Miguel Costa e o torna o mais importante soldado da Polícia Militar pela posição que assumiu, pela relevância na história do Brasil que ele ocupa e a sua relevância no contexto nacional, porque é, foi graças à sua, à sua ação firme em 1924, a sua ação firme no comando da, da coluna Miguel Costa, a primeira divisão revolucionária, a maior marcha militar que já foi feita. A história do mundo. Foi graças a esse seu comando, a esse seu posicionamento constante que o Brasil pôde chegar ao sucesso da Revolução de 30. Que hoje em dia nós podemos ter, é, bem ou mal, a opção de, periodicamente, manifestarmos a nossa vontade através de eleições livres, democráticas, e de podermos exigir dos nossos governantes a responsabilidade que o governo que eles estão exercendo eles estão fazendo nosso nome, que é a soberania é do povo brasileiro.